periquitinho, eu sou, sou chosse, amiga, ó, eu sou Vivian Mota, sou natural de São Paulo, sou agrônoma, fiz agronomia na Universidade Federal de Viçosa, me formei em 2000 e desde 96 eu tenho uma relação muito forte com a agroecologia, né, Vem trabalhando com essa proposta de um novo modelo de agricultura, dentro dessa perspectiva eu trabalhei é, com comunidades, movimentos sociais, trabalhei no Ministério do de Desenvolvimento Agrário. Trabalhei lá de 2010 a 2015, até que a área de agrárias fechou. E aí eu conheci o IFPE e conheci professores do IFPE Barreiros. E num acordo de cooperação eu tive a oportunidade de vir trabalhar no curso de superior de agroecologia, vivenciar a dinâmica de um núcleo de agroecologia. E essa experiência me trouxe agora para trabalhar na reitoria como coordenadora de extensão rural. Ainda trabalhando com extensão, ainda indo para os assentamentos, através do projeto Pibex, do edital Pibex, que é um edital que dá apoio a projetos de extensão. A ideia não é estar sempre com a comunidade. A ideia é ir apoiar processos emancipatórios e depois a comunidade vai caminhar por si só. Então Nessa perspectiva, a gente criou, no ano de 2015, com a execução 2016, o projeto Agroecologia e Feminismo, e onde nasceu o grupo é, Flores de Ximenes, que hoje, hoje é a representação da, das mulheres da comunidade. Dentro da perspectiva da coordenação de extensão rural, a gente tem, para esse ano de 2017, trabalhar o empoderamento da comunidade chukuru, a partir da melhoria da qualidade de vida e do acesso ao bem viver, então, a gente está desenvolvendo ações de bioconstrução, de armazenamento de água. A ideia é trabalhar, a partir da, da extensão rural, ações que venham melhorar a qualidade de vida. A utilização das espécies da Caatinga no seu viés, tanto para a alimentação, soberania alimentar, como para a alimentação das criações, porque eles têm caprinos e ovinos lá. E a valorização do artesanato, onde a gente pega um viés bem forte da renda, que é executada principalmente pelas mulheres da comunidade. Outra ação que a gente vai desenvolver é a aproximação das comunidades quilombolas para que elas possam acessar as políticas públicas que o IFPE tem, sair da instituição e para além dos muros da instituição e também trazer a comunidade para cá, para que a gente possa construir uma relação bem orgânica entre o IFPE e a comunidade. <risos> Ser negra e feminista no IFPE é um desafio de todo dia. Ter consciência de que aqui eu não represento só a mim, mas que tem todo o investimento de uma comunidade negra que é pobre, que está na base e que está trabalhando para que eu possa estar tá aqui, porque essa instituição é uma instituição pública, que é mantida com recurso público e que os pobres, sim, põem dinheiro aqui. Então, que esse, esse discurso não se encerre no 8 de março, mas que o 8 de março seja o marco de um início, o né? um início de um debate coletivo, plural, democrático, sobre a situação das minorias, minorias não em número, mas minorias em acesso dentro dessa instituição. Então que o FPE possa, a partir desse 8 de março, se abrir para os negros, para os indígenas, para as mulheres, para os deficientes e que a gente esteja numa vanguarda de uma nova forma de trabalhar ensino, pesquisa e extensão nessa instituição. <música> Oh!